A seleção está a um passo da grande final. E o sonho do Deca está cada vez mais próximo. Mais um gol Brasil brasileiro! Mas uma semifinal de Copa América não permite erros. Brasil e Peru. É decisão. Direto do Engenhão, no Rio de Janeiro. Nesta segunda, 15 para as 8 da noite. Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro.